Olá, boa noite. Com muito prazer que começamos hoje aqui mais uma live do Instituto Vila Mil. Eu sou Késia Vila Mil, médico obstetra e fundadora do Instituto Vila Mil. Estou aqui no sofá da Vila para receber vocês. Estou muito feliz em receber vocês e hoje estamos aqui com um tema bastante relevante, um tema que vocês pedem muito que é sobre mitos e verdades da operação cesariana. Essa cirurgia maravilhosa que salva vidas e tão importante para nós, mulheres, para os nossos filhos, para nossa sociedade. Uma cirurgia que veio revolucionar a medicina, revolucionar o nascimento, revolucionar a história da humanidade. né? A cesariana é uma felicidade. Né? A cesariana veio trazer... É, mor morbidade diferente veio trazer novas perspectivas para nós, para as mulheres e para os seus filhos. E sem a cesariana, com certeza, nós não chegaríamos onde chegamos. E somos muito felizes de ter a cesariana. Mas, infelizmente, a cesariana, por causa de todo o conforto que gera dentro do meio médico e dentro da sociedade, atingiu proporções desconsideráveis e atingiu a níveis é, em várias sociedades, em várias, vários grupos. É, chegou a níveis e causou um paradoxo, causou uma inversão de valores. E uma cirurgia que era uma cirurgia para salvar vidas e para trazer qualidade de vida para mulheres e para bebês, para diminuir a mortalidade, para levar... Uh, um início de vida com qualidade para mulheres e para bebês, acabou trazendo mais morbidade, acabou trazendo um início de vida mais difícil para muitos bebês e um início de maternidade mais difícil para muitas mulheres. Isso a gente chama de paradoxo pernatal. É quando a tecnologia, o acesso à tecnologia, uh, de uma certa forma, prejudica mais do que o não ter a tecnologia. Né? Isso a gente chama no meio médico de iatrogenia, quando nós usamos uma tecnologia médica e essa tecnologia ao invés de beneficiar pessoas, ela maleficia pessoas. Isso não acontece só com a cesariana, isso acontece também com várias outras coisas na medicina. E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho da cesariana, né, do que acontece com a cesariana no meio médico. Esse problema não é só brasileiro, né? nós que somos brasileiros, nós conhecemos muito de perto essa problemática da cesariana. É, então hoje eu, Kézia Vila que sou obstetra, e vivo aí há muitos anos esse dilema da cesariana no Brasil, convidei uma doula que trabalha comigo, que é a doula Yasmin, para a gente bater um papo aqui e também conversar com vocês aí que estão conosco né, sobre a cesariana e também tirar dúvidas de vocês né? sobre a cesariana, sobre quais são os momentos em que a cesariana é necessária, quais são os momentos em que ela não é necessária. E olá Yasmin, bem-vinda aqui à nossa noite. live. Tudo boa bem? noite, tudo bem? Você, tudo bem também? Então, Yasmin bolou aí um roteiro. <risos> a gente fez uma, <risos> gente uma listinha apresentou. aqui dos motivos que a gente mais vê, né? Que as pessoas às vezes confundem, né? Que são indicações de cesárea e na verdade não são, né? Ou alguns até que são. E a gente não sabe muito bem, então a gente trouxe uma listinha aqui para vocês, para gente desmistificar isso aí, né? Falar o que é mito e o que é verdade em relação à indicação do cesariano. Yasmin, por que, que você acha que a gente chegou nesse ponto de tantas pessoas é, se sentirem confortáveis e pensarem na cesariana com tanta... Ah, com, com uma coisa tão comum e... e... As pessoas veem essa cesariana como uma coisa tão frequente, e tão comum, né, que, a, que que ela se torna é tão rotineira e ao ponto das pessoas até questionarem. É, você trouxe uma lista de mitos, né? Assim, chega até até listas, né, de mitos. Por que você acha que a gente chegou nesse ponto das mulheres e homens e pessoas na nossa sociedade? Eu trago aqui não só a sociedade brasileira. Porque essa epidemia ela é crescente no mundo inteiro. Vários países enfrentam esse problema, né? Não a níveis como os nossos, mas níveis também crescentes. Por que você acha que a nossa sociedade chegou nesse ponto das pessoas encararem a via de nascimento cirúrgica como uma coisa talvez tão aceitável? Então, primeiro eu acho que o desconhecimento é a fonte de tudo, né? Quando a gente começa a estudar... É estar com profissionais que praticam medicina baseada em evidências, quando a gente começa a ver o que, que são procedimentos corretos na literatura né, e tem embasamento, a gente vê que o que tem sido feito por aí, né, na grande maioria em hospitais privados e até maternidades públicas, não é o ideal. Né? E quando a gente não estuda esse processo, a gente deixa na mão do profissional que formou para aquilo, eu não preciso entender daquilo, às vezes as mulheres, né, as famílias passam por isso. Né? Então, acho que a primeira parte é o desconhecimento. E aí, até um pouco em cima disso, é, vem a cultura, né, falando no Brasil, de que, é, aproveitando o desconhecimento, eles vendem uma falsa sensação de segurança no procedimento cirúrgico tão complexo. Né? Então, assim, a mulher muitas vezes ela chega no consultório desejando um parto normal, né? e ao longo do pré-natal o médico vai descredibilizando ou vai minando a confiança que aquela, que aquela mulher, que aquela família tem em relação ao parto fisiológico. Né? Então, acho que uma mistura de cultura e né, uhum. desconhecimento também das pessoas. Você falou um ponto aí da cultura, né? Eu, eu penso muito sobre essa questão da cultura, sabe, Yasmin? É Onde que nós chegamos com a nossa cultura? Claro que nós estamos aqui imersos na cultura latino-americana, que é uma cultura que privilegia muito a questão do corpo. A gente tem uma supervalorização de algum tipo de formas corporais, e um desconhecimento muito grande da mulher sobre a questão do prazer sexual, de como que a, a mulher realmente deve conhecer o seu corpo, conhecer a sua vagina, conhecer os seus órgãos sexuais, sua intimidade, e da mulher se valorizar como pessoa, se valorizar como mulher, da mulher se, se valorizar, se amar, se planejar, se planejar a longo prazo, planejar sua maternidade, da mulher sonhar. Bem, tem essa cultura toda da questão da mulher em si, tem a questão também da mulher se planejar como mãe também, onde qual é o meu lugar na maternidade, onde eu quero chegar, o que maternidade significa para mim, e dentro da maternidade o que o parto significa para mim. O que o parto é para a mulher, o que o parto significa para mostrar você. O parto não é só deixar de ter o parto normal, não é só deixar de viver um momento que pode ser doloroso e sofrido. O parto é um rito de passagem. O parto é um portal. O parto é chegar em algum lugar que é a maternidade, que é a sua entrada em um novo mundo. Maternidade é uma grande transformação na vida da mulher. O que eu percebo muitas vezes as mulheres latino-americanas é uma grande fuga dessa entrada. Talvez porque a nossa cultura tenta enganar as mulheres de que elas vão conseguir passar pela vida e vão conseguir se manter no mercado de trabalho sem é, é, entrar de vez na maternidade, sabe? Uhum. Porque a gente tem uma licença maternidade de quatro meses e depois você volta como se nada tivesse acontecido. Porque eu percebo muito que em outras culturas você tem a chance de parar de trabalhar e depois você pode voltar a trabalhar. Aqui, se você parar de trabalhar, depois você não volta mais, você tem uma dificuldade muito grande de se reinserir no mercado de trabalho. Tem um grande preconceito para as mulheres que saem do mercado de trabalho para cuidar de filhos e depois voltam. Eu percebo isso, porque eu trabalho com mulheres há 17 anos, eu vivo isso todo dia no meu consultório. Então, o que, é que eu penso? As mulheres pensam assim, não, eu não vou me envolver tanto com maternidade, não vou parir, não vou aumentar... Vou ficar meio aqui à deriva. Então, às vezes eu analiso uma coisa como uma questão que tá até mais complexa. Porque é que na cultura latino-americana, as mulheres têm tanta resistência para entrar de cabeça na maternagem, que eu vejo mulheres de outras culturas, mulheres assim, neurocirurgiã. Eu, quando eu fiz estágio na Europa, eu fiquei na casa de uma... Eu passei um tempo, uns dias, na estação de esquina, na casa de um ortopedista. E ela estava com barrigão, ia ter parto natural. E depois ia ficar sem trabalhar seis meses cuidando do bebê. E eu pensei, gente, na, no Brasil, médicas não ficam seis meses paradas sem Exatamente. cuidar do bebê. É. Mas por que, que médicas europeias não têm preconceito em largar, parar de trabalhar seis meses para cuidar do bebê? Porque a gente, a nossa cultura não permite que se você é inteligente, administradora, tem MBA, você não pode ficar seis meses parada. Mas é uma coisa cultural nossa. Então também eu não posso ficar sentindo dor e gritando e parindo e sangrando se eu sou uma pessoa <risos> inteligente, tenho Exatamente. um doutorado... E sou juíza, e sou presidente do Brasil. Pra quê, né? E sou vereadora, <risos> e sou prefeita, e sou deputada, e sou advogada, e sou professora. E vou ficar lá sangrando, gritando, sentindo dor, rasgando a minha vagina. Essas coisas não são desvalorizadas. Então eu penso, às vezes, Yasmin, que a coisa passa por um, um buraco assim muito maior, sabe? É essa questão aí, ah, dos medos... As pessoas sabem, as mulheres sabem que o cordão não enforca o neném. As mulheres sabem que a placenta não fica velha. Não é possível, gente. <risos> Será que as mulheres não sabem? Eu às vezes fico... A assim, gente, gente vai perguntar aqui, que, que é né vamos fazer uma enquete aqui em cima do... O que, o que eu às vezes fico pensando que está muito mais na questão do mergulho na maternidade, que a gente não pode mergulhar. Eu fiquei pensando muito o que, que eu senti. É difícil para a gente mergulhar, e eu vivo isso todos os dias no meu consultório. Eu acho e que eu, mais e... que maternidade, na nossa feminilidade também, né? Na, como que a gente lida com o nosso prazer, como que a gente lida... É... Tem um livro que fala para iremos com prazer, né, que fala que uma obstetra francesa, em 1976, ele fez um estudo avaliando as contrações uterinas que a mulher tem no orgasmo e no parto, né, elas são as mesmas, então assim, comparando, por que que a mulher tem tanta dor? Isso tem, né, às vezes, tribos que relatam que as mulheres não tinham dor no parto, né, anos atrás e tal, então assim, a mulher, ela não pode sentir prazer no parto, é demais, é demais, né, então, eu acho que vem, assim, até uma relação com a nossa feminilidade também, mais que maternidade. A gente não pode ser aquela fêmea selvagem que vai parir, porque eu tenho que estar aqui é elegante, porque, né, eu sou uma executiva, eu estou aqui no mercado financeiro, eu falo muito com minhas pacientes, eu falo assim, a gente virou homem. Eu sou um homem, de repente eu tenho Exatamente. que virar uma grávida? E sentir náusea, e, e sentir o neném mexendo, e, e a minha barriga, e, e, e sabe e secreções, e parto, e leite, neném, e fralda. Que momento que eu vou encarar isso na minha vida, e que tanto que eu vou me emergir nisso. E o parto é a grande imersão. O parto é o mergulho, é o salto. Ou você vai, ou você vai. E pra parir, você tem que ir. Não é. tem como ir de beirada entrega ah, mais ou entrega. menos não nasce a gente dá vê errado. isso né que é nítido dá uma mulher treta. que se entrega uma mulher que confia na potência do corpo e ela se entrega para o processo o trabalho de parto o parto é muito mais fluido né é nítido a gente vê isso sim dá problema claro que isso a gente vê em várias culturas, a gente que viaja, que conversa, que eu já atendi mulheres de todo quanto é lugar do mundo que vem ter bebê aqui no Brasil, e a gente vê claramente isso assim, a gente vê claramente assim, um padrão americano, norte-americano, aquela mulher americana assim, que a mulher americana não tem licença de maternidade, né? e muitas realmente não param de trabalhar, ela tem 40 dias de, de parar, depois ela ordena o leite ou não, normalmente. não amamenta. Então, assim, ela tem o parto vaginal, mas com a peridural. Ela chega com 3 centímetros, deita, peridural, pá, tem um alto índice de fórceps, né, de episódio de intervenções. Mas é aquele padrão da mulher não se integrar. As mulheres ali, mais nórdicas, mais europeias, elas têm essa chance, elas param mais para maternar. Claro que tem um movimento todo aí de naturalizar mais o parto nos Estados Unidos, tem muitas tribos aí, muitas mulheres buscando parto mais natural, mais sem intervenção. Mas tem muito esse padrão da mulher america, norte-americana, do parto ainda deitado, com a perna pra cima. 10, 9, 8, 7, 6, puxa, pux, puxa E ali com o dural. Então, eu, eu penso assim, tá, e a mulher brasileira, onde é que a mulher brasileira tá nisso tudo? Tá no negócio da cesariana Por eu acordo lado no pescoço? Alô? Eu não acho. Será que é? Porque talvez ainda tenha esse grupo e hoje nós estamos falando para quem aqui? Nós estamos falando para quem está se enganando de verdade ou para quem está fingindo que está se enganando. Porque eu acho que tem gente que finge que está se enganando que eu estou indo pra cesárea porque o líquido diminuiu. Mas no fundo ela está indo cesárea porque ela não quer se entregar. Exato. É. Não eu tô não indo pra tanto porque, assim. Porque eu acho que eu estou naquela curva tô de 10%. Eu tô indo Eu tô naquela boba que porque... não consegue parir. Tô empatada porque meu médico falou que o neném tá muito grande, o colo tá fechado, 40 semanas. Minha placenta no fundo tá grau 3. Ela é. sabe que isso não é motivo, porque ela não é boba. Ela tem pós-graduação, ela sabe que não é. Ela dá um Google aí, gente. Ela tem um Instagram, tem... Gente, tá tudo aí no Google, não precisa mais. Ela dá um Google, ela sabe que isso não é motivo de cesar. Não... Live igual a nossa aqui, tá assim por aí, assim, ó. Acho um tanto. Ela sabe, ela tá indo, porque no fundo, lá no coração... Ai, esse negócio de par não é pra mim, sabe? Eu não quero... Pula esse negócio aí facilita a minha vida, gente. E é, o, e é o que a gente fala na educação perinatal também, né, dizer Assim, a porta, ela abre de dentro pra fora, não é de fora pra dentro. Não adianta eu falar aqui, seu é ultrassom tá tudo bem, não tem nada a ver ter placenta grau 3, isso aqui não é motivo de cesárea. Se a mulher, ela tiver aberta pra aquilo, ela vai receber, ela vai receber desde o início, né, desde poucas semanas de gestação. Mas uma mulher que ela não tem, não quer se entregar de fato, ela realmente, ela pode se apegar nisso. Né? E aí a informação pode chegar, indicação de livro, curso, informação de qualidade Que isso aí não vai entrar né? Sim, eu já tive já, muita gente assim Eu tenho muita gente próxima de mim Que me ouviu falando a vida inteira Porque assim, eu tenho trocentas amigas né? Então eu tenho a, as minhas amigas, tem aquelas amigas que viraram minhas ovelhinhas, minhas seguidoras que vieram, as que moram aqui, todas tiveram bebê comigo, as que moram em fora, eu indiquei com quem ia ter bebê, e tiveram lindos partos, e tiveram as minhas amigas que falaram, Késia pelo amor de Deus, isso não é pra mim, PT, saudações, continuaram minhas amigas com as barrigas cortadas, bebês no colo, felizes da vida. Continuam minhas amigas. Não deixaram minhas amigas, minhas parentes, minhas primas. Continuaram. Mas essa parte aí não é pra mim. Não quero. Minha cultura é muito forte. Ah, mas, mas na verdade não foi porque eu não quis. Foi porque... Ah, não, não, não, não, O cordão enrolou no pescoço. Mas é óbvio que a pessoa sabe que o cordão enrolado no pescoço é um tipo de cesárea. Né, então... Eu vim aqui falar pra vocês, gente, do fundo do meu coração. Vocês... Tem o poder na mão de vocês e parir é muito bom. Só desistam de parir se de fato vocês não puderem parir. E vocês sabem, vocês todas sabem o país que vocês estão. E vocês todas sabem que a gente mora no país da Cesariana. E vocês sabem que para parir, vocês precisam buscar dentro de vocês esse desejo. Não é só ter uma equipe humanizada, não é só ter um hospital com taxas altas de parto normal. É você se conectar, é você se entregar. Porque você já sabe o que a gente vai falar aqui. A Yasmin trouxe uma lista aqui das causas falsas de cesariana, das principais causas que confundem a cabeça de vocês. Mas o principal recado que a gente vai querer dar hoje. É que você já vai saber. Você, quando as pessoas. Quando alguém te falar assim. Ah, isso é motivo de cesárea. Você já sabe que não é motivo de cesárea. Mas você vai se enganar se você quiser. Porque se no fundo, no fundo, você realmente quer ter parto normal. Você vai se fortalecer. Isso mesmo. Não vai se auto-sabotar. Qual o motivo mais comum que você vê, Yasmin, das pessoas acharem que é um motivo para cesárea? Bolsa rota, a gente vê muito, né? Minha bolsa rompeu, eu não tive dilatação. Quando a bolsa rompe, Yasmin, depois de quanto tempo é comum que a mulher comece a entrar em trabalho de parto? Como é que é? Tá me perguntando? Depois que a bolsa da mulher rompe, Demora quanto tempo para as contrações então, vierem? A mulher 70 entra 70% das mulheres entram em trabalho de parto espontaneamente até 24 horas depois que a bolsa rompe, né? Esse percentual de mulheres vai reduzindo, mas pode chegar a 48 horas, né? Tem casos de mais horas de bolsa rota. Mas bolsa rota não é início de trabalho de parto. Início de trabalho de parto são contrações, né? Então se a gente aguarda o corpo vai né, entrar em trabalho de parto, as contrações vão vir. Então, a bolsa romper não é um motivo para fazer uma cesariana, tá gente? Então, também é um, é um mito. A bolsa rompeu, tem, a gente já viu pessoas achando que porque a bolsa rompeu, tem que fazer uma cesariana e tirar o bebê. Então, isso é um mito. A bolsa romper não é um motivo para a cesariana. Qual que é um outro motivo, Yasmin? Parto normal após cesárea... Né? Ah, eu já tive uma... uma cesárea, não posso ter parto normal Que meu útero vai romper Uma mulher que já teve uma cesariana Ela pode ter parto normal Se esse for desejo dela Um parto normal depois de uma mulher que já teve uma ou mais cesarianas É possível e pode ser um procedimento seguro a mulher deve conhecer, sim, quais são os benefícios desse procedimento. Existem riscos, assim como também ter outra cesariana, tem riscos para ela e para o bebê dela. Então é importante que ela conheça os riscos, os benefícios dos dois procedimentos e que ela faça escolhas consentidas, ela e o seu parceiro. E cesarianas, cesarianas recorrentes, né? Tem o risco de hemorragia, de aderência de órgãos, tem uma série de outras coisas que não são faladas, né? pelos médicos que querem fazer uma segunda cesárea é... gêmeos tô grávida de gêmeos gravidez de gêmeos também é outro mito as pessoas muitas vezes acham que como são dois bebês que a mulher não tem condições que é um parto muito difícil gente eu falei isso hoje para um casal o que que é fácil <risos> na maternidade, né quanto mais eu vou ficando velha mais eu vou aprendendo sobre isso a gente acha que o mais difícil é parir depois vem amamentar, não acho que o mais difícil é amamentar depois vem o primeiro ano do bebê não acho que o mais difícil é o primeiro ano, depois vem o segundo ano depois vem o toddler, depois vem a fase escolar depois acho que vai vir a adolescência enfim é, depois cada fase vai ficando para trás você vai falar assim, ah quer saber o parto é difícil é Olha, quem minhas pacientes que já pariram gêmeos falam assim: ah, foi possível. É possível e é melhor do que uma cesariana de gêmeos, sim. Cesariana de gêmeos sangra o dobro do que uma cesariana, não é o dobro, né? Mas é quase o dobro de do uma cesariana normal, de um bebê só. Então, não é indicação de cesariana o fato de serem dois bebês. É completamente possível. No nosso, no nosso canal do YouTube a gente tem alguns vídeos de parto normal de gêmeos. A gente recomenda que vocês assistam lá. Se tiver algum agrado de gêmeos aqui assistindo essa live. É seguro, sim. É muito bom para a mãe e para o bebê. Tá? O que mais, Yasmin? Não tive dilatação. Eu entrei em trabalho de parto, mas não tive dilatação e aí eu fui para cesárea. Toda vez que existe trabalho de parto, Existe dilatação? Não existe trabalho de parto sem dilatação. Muitas vezes as pessoas confundem contrações de treinamento, contrações de fase latente e acham que estava em trabalho de parto. Então isso também é uma coisa comum que acontece. Gente, tive contração o dia inteiro e meu útero não abriu. Por isso, pra cesária. se você, o seu útero não abriu, você não estava em trabalho de parto. Então, não deveria ter sido feita na cesárea. Então, por isso que é tão importante a gente ter o quê? Educação perinatal, né? A gente ter não só a mulher, mas também as pessoas, ou a pessoa que vai estar com ela nesse dia, o seu parceiro, a, talvez sua mãe, sua família. Quanto mais pessoas estivessem, estiverem bem orientadas para te dar segurança, porque a gente fica seguro. Eu, nos meus dois últimos, da Rebeca e do Estevão, eu tive a falsa. Eu achei que estava em trabalho de parto. Veio todo mundo minha casa, veio doula, veio enfermeira. E, e eu achei que tava e depois não era. Então é muito comum você achar que tá em trabalho de parto e depois parar tudo. Muito comum, gente. Não tem problema, não é feio, não é mico. É, a gente fica morrendo de vergonha, né? A gente fica assim, meu Deus do céu, eu adoro eu acho que é trabalho de parto. A coisa mais comum é a grávida no fim da gravidez mandar mensagem pra gente todo dia achando que tá em trabalho de parto. Troquei de concentração em cinco, cinco minutos. Oh, ótimo. Eu vou dormir, quando tiver de três em três, você me liga. Eu acordo de manhã, ninguém me ligou. Então, a coisa mais comum do mundo, é isso, assim. Eu, todo dia eu vou dormir com alguém entrando em trabalho de parte, não entra. Uhum. Então, a gente que obstetra, né, Yasmin, A gente que obstetra, doula, enfermeira, tá acostumado, assim, a fazer tudo da sua vida com alguém sempre entrando em trabalho de parte sem entrar. Porque, principalmente, porque é assim mesmo Primeiro bebê, segundo bebê A gente quando tá no fim da gravidez Tem sempre a sensação que vai entrar em trabalho de parto algum momento, Claro gente, é o que a gente quer A gente quer entrar em trabalho de parto Mas se você ficar tendo contrações E ansiosa, contrações de treinamento E toda hora vai o médico Vai lá e te examina, te examina, te examina Vai acabar falando que você não tá tendo dilatação E pode cair no cesariano Então você tem que ser bem orientada, E ter uma equipe tranquila e leve para te acompanhar para você se sentir seguro e liberar seus hormônios para entrar em trabalho de parto de verdade, né? Isso mesmo. Outro aqui, mecônio. Mecônio é indicação do cesárea? O que, que é mecônio? Mecônio é um líquido, uma secreção, que é produzida pelas células do intestino do bebê. E essa secreção, ela é eliminada pelo bebê dentro do líquido amniótico. Todos os bebês eliminam, Kézia? Não aproximadamente metade dos bebês elimina a secreção dentro do líquido. Principalmente bebês depois de 40 semanas de gravidez. Isso significa que o bebê está com o intestino maduro. Tá? E qual que é o problema de quando a secreção está presente no líquido? O problema, gente, é que a secreção ela é uma secreção viscosa, ela é uma secreção que pode... Ela é uma secreção... É, ela, ela é uma secreção, é, é, o aspecto é esse mesmo, viscoso. Ela parece uma borrachinha, assim, ela é borrachuda. Parece uma graxa, e né? Parece uma graxa. E essa secreção, quando ela entra em contato com a traqueia do bebê, ela pode causar obstrução lá dos, dos bronquíolos respiratórios. Então, pensem bem: quando o líquido, o bebê está dentro do, dentro do líquido amniótico, Tá tudo cheio de líquido. Aqui no nariz, na traqueia, nos broncos, no pulmão, tá tudo cheio de líquido, porque ele fica cheio de líquido, tudo cheio de líquido. Na hora que ele nasce, ele expelha esse líquido e quando começam as trocas gasosas, esse líquido vai sendo substituído por ar. Tá? Quando existe mecônio no líquido amniótico, na hora que o bebê nasce, a depender da quantidade de mecônio que tem no líquido. Esse mecônio pode estar dentro aqui do traqueia, dos broncos do bebê e atrapalhar as trocas gasosas. Se isso acontece, o bebê pode precisar de ajuda para respirar, de ir para o CTI e de ter uma coisa que chama síndrome de aspiração meconial. Então, toda vez que o bebê tem o mecônio no líquido, a gente chama isso de um parto de risco. Porque é um bebê que tem uma chance aumentada de precisar de assistência pediátrica na hora que nascer. Tá? Bem, isso não significa necessidade cesariana. Não, não significa. Mas é um mito também. As pessoas associam a presença dessa secreção no líquido com necessidade cesariana. Tá? Porque o que é e... determinante não é o mecônio, o que é determinante, né, o que é essencial é o monitoramento dos batimentos do bebê, né? Isso. O essencial quando existe o mecônio é que exista um pediatra na sala de parto para cuidar do bebê na hora que ele nascer. Porque esse bebê pode precisar de ajuda para respirar quando ele nascer. Tá? A síndrome de aspiração meconial é muito rara. É comum ter bebê com meconio? Sim. Eu tenho 17 anos de obstetrícia, Tive um bebê com síndrome de aspiração meconial na minha vida. E já tive milhares de bebês com, me com meconio, com líquido meconial. Porque é comum, tá? Então, é porque não é comum ter, porque a maioria dos bebês consegue expelir o líquido mesmo na presença de mecônio, consegue fazer as trocas gasosas, porque é fisiológico ter, tá, ok? Aí, é é... deixa eu ver o que é mais. Circular de cordão, né? Vamos explicar por quê, porque esse aí também eu acho que é recorde, né? Tava com mais de uma volta ou não, tava muito apertado circular de cordão... É, esse é uma coisa bem interessante, assim... Eu queria descobrir muito quem que inventou esse negócio, assim... Ah, alguém inventou... E, e as pessoas começaram a olhar no ultrassom... Se o cordão estava perto do pescoço do bebê... E se tá assim... Tá? É, isso é uma coisa só do Brasil... Nenhum outro país do mundo faz isso... E é uma invenção, assim... A brasileira... Que aí falam que, pelo que, que eu entendo, que vai atrapalhar o parto, talvez. O raciocínio é como se fosse talvez enforcar o bebê, né? Alguma coisa desse tipo, porque, né? O cordão aqui, olha, parece que é uma forca, né? Pode ser esse o raciocínio. E aí, olha no ultrassom se o cordão está em volta do pescoço do bebê. E aí, por causa disso, falam que uma cesariana vai ser bom para o neném. Não, não faz nenhum sentido isso, assim. É, então é, eu não consigo entender muito assim Por que, que o bebê fica a gravidez inteira com o cordão assim E na hora de nascer isso vai fazer mal pra ele Não faz mal nem na gravidez se o cordão estiver assim Nem uma vez, nem duas vezes, nem três vezes Porque se, se eu se fizer assim em mim aqui agora Vai ser ruim pra mim Porque o, o ar passa pelo meu brônquio Então vai apertar, o meu ar não vai passar mas o bebê não passa ar pelo brônquio dele, porque o bebê tá dentro da, do, da água, né? O ar do bebê, ele recebe oxigênio pelas, pelo sangue, né? O bebê não respira dentro da água, ele tá morando dentro da água, então não tem problema se apertar aqui. Além então... do que, o cordão é super gelatinoso, né? <risos> não, tem, não tem como ter, a gente que vê, né? O que é raro é, é o nó verdadeiro de cordão, mas mesmo assim, desliza muito, né? Não é igual as pessoas pensam, parece que é uma corda Não. mesmo, né? Que é o que o pessoal assusta, né? É. Então, essa coisa do cordão enrolado no pescoço vai enforcar o bebê e por isso tem que fazer uma cesariana é uma coisa até engraçada, irônica, né? Assim, é da... A gente fica até com pena, assim, de pessoas que. que... Que, que, que acreditam nisso, que, que, que fazem cesariana com esse motivo. Né? É mais elegante falar que quer fazer uma cesariana porque não quer ter um parto normal, simples assim. Fala simples. Ou fazer uma cesariana porque quero que o neném nasça na, na sexta-feira, três da tarde, pronto. Ou um médico, né? Ou um é médico É mais elegante. Falar. Olha, eu prefiro fazer cesariana por porque eu não cesárea. gosto de acordar de madrugada. Pronto. Exatamente, porque assim precisava o pior é isso, né? Inteligente, uma pessoa inteligente falar que não vai enforcar o um neném com cordão. Não precisa falar isso, né? Fala assim, olha, eu não gosto de acordar de madrugada, sou pessoa organizada, eu tenho meus horários todos organizados, tenho rotina, né? eu não gosto de trabalhar com, assim, com obstetrícia, eu trabalho sempre com horário agendado, se você quiser trabalhar comigo, eu trabalho assim então... Mas eu, eu, eu não acredito que isso ainda funciona acho que esse negócio aí de, do cordão enforcar o neném. E também só enforca na hora do parto, né? Isso é engraçado, assim. A gravidez inteira não, não enforcou. O neném tá respirando na barriga. Na, aí a gravidez inteira não enforcou. Mas na hora do parto vai enforcar. Isso também é, é engraçado. Aí assim, mais né? uma vez... As pessoas não né? acreditam Toda... nisso. As pessoas... Tá dando um delay as pessoas Só que não acreditam. Eu acho que as pessoas... Eu acho que as pessoas vão pra cesariana, na verdade, porque elas querem, assim. Não acredito que as pessoas acreditam mesmo. Ou talvez porque as mulheres possam se sentir intimidadas também pelos médicos, talvez, sabe, Asni? Assim, aí a importância da, do conhecimento da fisiologia, né? Porque quando você conhece a fisiologia, não tem como acreditar nesse tipo de coisa, né? É... Pode ter também essa relação aqui. A Bárbara está falando assim... Como seria uma abordagem ideal com o seu médico... Sem criar conflito e ter que encerrar a relação de confiança? Bárbara, eu penso que... Você tem que ter uma conversa franca com o seu médico... né, Sobre os, o seu desejo... O seu desejo de ter parto normal... E caso ele... É, perguntar para ele as taxas de parto normal dele... né, Quais são os motivos pelos quais ele indica cesariana... Como é que é o trabalho dele? Né? Conhecer o trabalho dele de perto, se, se você conhece outras mulheres que tiveram parto de bebê com ele, como é que foi os partos. Eu acho que tem que conhecer o trabalho né? dos, dos profissionais. Né? O que mais aí? É... Da listinha que a gente fez, era isso. Eu queria até perguntar se alguém tem mais alguma dúvida em relação a gente vai é, discutir mais aqui, mas quem tiver dúvida, manda pra gente, se tem dúvida, o, o que é mito, o que é uma verdade, pra gente comentar aqui. Mas okay, outra coisa que eu acho que é no Brasil tem demais, né, é que a gente faz ultrassom por entretenimento. Né, a necessidade real mesmo é, né, é, é, é pouca, né? em, em vista de, to, de quantos ultrassom são feitos durante uma gestação. E aí acaba que muitos dos motivos é, às vezes são por parâmetros do ultrassom, né? Então, assim, muitos parâmetros, às vezes, normais, né? E aí vira alguma pontinha de não, mas o meu ultrassom... Estava falando que minha placenta estava começando a ficar calcificada. Isso, isso deve ser um problema. Minha placenta estava grau 3, nossa, isso aqui é, é esquisito. São parâmetros normais de um final de gestação, mas aqui, como se faz muito ultrassom, qualquer parâmetro normal que é colocado ali... Já é um motivo para achar que não. Comigo, eu sou um desvio da curva de quem consegue parir e eu preciso de uma cesárea, né? Sim. Esse excesso de medicalização de um processo que é fisiológico, né? É, eu confesso que eu. Eu, eu para mim, nas minhas gravidezes, eu não gostava de ficar vendo o bebê pela tela, não. Eu tra né, sempre trabalhei com transsons, sou cenografista, e eu acho lindo a imagem do bebê na tela, mas os meus bebês eu não gostava, assim, eu não só fiz realmente o, o básico do básico do básico. As maioria das mulheres gostam, e por isso que a gente tem vários aparelhos na clínica, as mulheres adoram ver os bebês, fazer fotos... E, mas a gente sempre combina de fazer só a parte do entretenimento mesmo, não fazer só a imagem para tirar retrato e brincar, sem ficar fazendo medições e, e sem ficar é, é, fazendo é, questões técnicas, né? Para não, não patologizar a gravidez, né? Fazer mais a questão do vínculo, a questão da curtição ali do bebê. É, porque eu acho que a gente tem que viver a gravidez, o vínculo com o bebê, viver a maternidade, começar a vivenciar a maternidade. E a mulher viver aquele momento dela do feminino. Parto é também a despedida do seu corpo de mulher, pra, principalmente o primeiro parto, né? Para viver a vivência do seu corpo como mãe agora. Você nunca mais vai ver seu corpo de volta. Pensem nisso. A sua vida de volta. A sua vida sem ser mãe, você nunca mais vai ter de volta. Depois que você entra nesse mundo, você foi mergulhou. É essa entrega que você precisa para parir. Né? E se você acha que com a cesariana você vai estar tá fugindo disso, você não vai estar. Tá. Muitas vezes as mulheres se frustram porque acham que com a cesariana vão estar tá fugindo dessa entrega que é a maternidade. Então, está só adiando esse processo. E muitas vezes também... Quero entregar isso na mão do médico, essa decisão, né? O médico, a função do médico não é decidir tudo, a medicina não é isso, não é decidir tudo por você. É, é por isso que chama consulta. Você vai lá consultar, a gente vai falar para você o que a gente acha que você tem que fazer. E um parto, quem vai parir é você. A gente vai fazer quando precisar fazer. Na maioria das vezes a gente não vai fazer. Você que vai fazer né Yasmin? Mesmo. Na maioria dos partes, quem faz é a mulher e a doula. Eu durmo <risos> e tiro foto, preenche papel, só isso que eu faço. E a enfermeira obstetra o batimento do bebê e bota a luzinha assim para ver se teve laceração. A gente você tem o prazer que vai... de assistir, né? A gente... as pessoas agradecem. Ai, nossa, sem vocês não teria conseguido... Nossa, eu só acreditei que você conseguia, né? Eu falei hoje com a paciente assim, falei, olha... Se eu trabalhar muito no seu parto, é sinal que eu fui péssima na gravidez. Que eu não te preparei, que eu não te ensinei, que eu não te eduquei. Que os meus cursos foram ruins aqui na clínica. Porque... A nossa sociedade é muito ruim nesse preparo para o parto, por isso que a gente acha tão importante esse preparo pré-parto. É tem essencial. que chegar no parto pronta, segura, forte. Gente, muito poucas mulheres vão precisar de cesárea. Cesárea não é uma coisa maravilhosa, assim. Cesárea é maravilhosa quando precisa. Vamos pensar na cesariana como uma cirurgia salvadora, não como uma regra, é exceção. Não é a regra, é a exceção da regra. Parto é uma delícia. Parir é delicioso. Se eu pudesse, eu ia parir um filho todo ano. Só do prazer que eu tenho de parir. Arthur tá ali na mesa. Não é, Arthur? Não é delícia, Arthur? Vamos ler aqui, Asmin. Terapias na NG, a Natália, mas é o descobrido feminino sim, muitas não sentem prazer nos atos sexuais, desconhecem o orgasmo, como não ter bloqueio com o processo de parir, fica complexo, é abraçar desconhecido, doutora Fernanda Mirante, mandou os coraçõezinhos, Bárbara Damasceno, é difícil confrontar os médicos, eu acho, com certeza Bárbara. Eu sei, eu sou médica e eu sei que é difícil. É difícil porque a gente cria uma relação de confiança, a gente cria um vínculo. Talvez esse é um das questões né, que a gente enfrenta. Por essa relação, né, essa questão hierárquica, é né, um dos problemas, sem dúvida. Doutora Fernanda, de novo. Doutora Ket, admiro a sua coragem de ser sincera sobre esse assunto. Parabéns, vocês médicas consciência, influencia influenciam demais. Karine Elisabe, todo parto normal faz o corte? Não, Karine. Thaís Teodoro, não é uma dúvida, porque eu já estou sob os cuidados da Asmina da Renata. Mas, para tu gestantes, pode ser bebê pélvico. Bebê pélvico, Thaís, pode ser parto normal, sim. Existem profissionais que têm capacitação, sim, para assistir parto pélvico, tá? Luciana Rezende... Linda, paciente fofa, teve uma cesariana no primeiro parto, né? desnecessária, e agora tá lá com a gente, maravilhosa, vai ter um parto natural lindo, que é o sonho dela, né Luciana? Com certeza estamos aí construindo esse sonho. Muito bom. Gente, vocês têm mais alguma dúvida sobre alguma indicação cesariana, algum mito? Vamos ver mais alguém. Aproveitem. Bem, então, já que vocês não têm mais nenhuma dúvida, quer falar mais alguma coisa? Tem mais uma aqui, ó mandou agora. Como lidar com tudo isso quando não está com sua equipe e vai para um plantão de uma maternidade, quanto muitas vezes a cesárea é algo frequente? O que a gente sempre sugere, Vanessa, que você chegue já bem adiantada, né? Ideal que você consiga ficar o máximo em casa e chega no hospital já assim, numa fase já bem adiantada do trabalho de parto, para evitar uma cesariana desnecessária. Quanto mais cedo você chegar, maior a chance de cair na cesariana, né? Tá bom? Nem só a cesariana, né? Mas outras intervenções que depois vão precisar ser corrigidas, né? Sim. E sempre então, procurar assim, os hospitais com mais taxas de parto normal, né? Hoje a ANS fornece esses dados, os próprios hospitais fornecem, eles usam isso muito também como marketing do próprio hospital, né? Nos Estados Unidos tem um site chamado cesarianrates.com cesarianrates.com que fornece os, os, as taxas de arena de todos os hospitais. É muito legal, porque eles competem entre si com isso. Aqui no Brasil. <coughs> Aqui no Brasil, alguns hospitais estão começando a divulgar já as taxas arianas, as taxas de piso as taxas, né, nessas coisas de acompanhante, de parto vertical. Porque essas coisas estão sendo usadas como indicadores, né, de valor para as mulheres. Então, é importante você buscar isso no hospital que você vai ganhar, se você for ganhar com plantão. E, claro, se o hospital for um hospital que não fornece isso, o ideal seria você, se você quer essa assistência, buscar um local com essa assistência, né. Roberta, tá aí, Roberta Maciel, tá perguntando as indicações mais comuns. Hoje um casal me fez essa pergunta. Na, a, as indicações mais comuns são estado fetal não tranquilizador e parada de progressão trabalho de parto, tá? Essas duas acontecem durante o trabalho de parto. Tá bom, Roberta? Existem, quer falar um pouquinho das indicações absolutas de cesárea, Kese? Essas duas são relativas que eu falei, né? Uhum. São as mais comuns, mas são relativas. O que, que significa relativo? Significa relativo porque é uma coisa que, que a gente sempre discute, não é? Não tem como se falar assim. É uma coisa assim: a gente chama um médico, chama outro médico, discute, analisa o gráfico, né? No caso, por exemplo, se está falando tranquilizador, a gente tem um, um, um, um exame que a gente faz, né? Que chama um monitoramento fetal, né? Que é um. um uma análise, um traçado cartográfico que a gente analisa, sempre mais de um médico para a gente indicar. Então, é, não é uma coisa assim, né, automática. Agora, indicação absoluta que a gente tem é prolapso de cordão, que é quando o cordão sai, antes do bebê, o cordão sai pela vagina, tá? Então, tudo isso é muito raro, tá, gente? Então, a, a bolsa rompe, os cordões saem, você vê o cordão na vagina, assim, o cordão saindo lá pra fora. Um outro é placenta prévia, quando lá com nove meses faz o e a, a, a placenta tá na frente da cabeça do bebê, tá? Não, há, não é placenta prévia com três meses, cinco meses, não é, com nove meses, tá? É... Essa é ativa. Essa não é absoluta, não. Não? É... Que a. Apresentação transversa do bebê, quando o bebê tá com. Assim, ó. Tá deitado? São pouquíssimas, na verdade, né? As indicações absolutas de cesárea. Um beijo pra você, Luza. Beijo, Elusa. Gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Né? Um grande beijo para todos. Espero vocês mês que vem. Nem fizemos ainda a agenda de lives do mês que vem. <risos> Se tiverem sugestões, comentem aqui embaixo, tá bom? O que vocês querem participar? O que vocês querem ouvir? O que a gente beijo. traz para vocês, ó. Beijo, beijo. Beijo, Obrigada, beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.